Os dançarinos Luciana Paludo e Luciano Tavares apresentam nos dias 22 e 24 de novembro o projeto Protocolos para um Abraço, que foi promovido pelo Departamento de Difusão Cultural, o DDC, pela Ponto URGS, pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Mímese, Companhia de Dança Coisa, com apoio do Museu da URGS. O distanciamento dos dois amigos por quase dois anos sem poder dançar e abraçar por conta da pandemia deu origem a esse trabalho de videodança. A história contada pelos artistas serve como um espelho das relações sociais nesses mais de 20 meses de pandemia. As apresentações serão em duas partes. Na segunda-feira, de 22 de novembro, às 7h30 da noite, haverá a exibição da videodança no canal do YouTube do DDC. E na quarta-feira, de 24, também às 7h30, Tavares e Luciana farão uma performance ao lado do Museu da URGS, com transmissão ao vivo pelo Instagram do DDC. Essas ações fazem parte das celebrações dos aniversários da URCS e da Ponto Para saber mais, acesse o nosso site. Ana Júlia Zanotto, para a extensão da URCS.